Nós estamos recebendo aqui na nossa web tv, o fato, Maringá.com, o artista Sandro Maranho, que preparou agora para o mês de janeiro uma oficina e um espetáculo. É a Cia Mão Dupla Teatro de Bonecos que apresenta o sapateiro ambulante contador de histórias. Fala um pouquinho desse espetáculo. Esse espetáculo ele, ele surgiu a partir de um projeto mesmo né, que nós fizemos com a, com a Secretaria de Educação, em que a gente fazia contações de histórias com objetos nas escolas. Né? A princípio eu utilizava frutas para contar essa história, porque tinha a ver com toda uma uma intenção é, pedagógica e, e com e com a, em, em relação à alimentação, né? Que as crianças é, é, das escolas municipais de do ensino básico que a gente ia então, eles, eles iam frutas, né? Cada fruta representava um personagem. Aí eles é, tinham uma relação assim, com a alimentação, com a qualidade de, de alimentação que eles, que eles é, ingeriam, que eles comiam, né? E aí, daí em diante desse processo, aí eu, fui, eu fui experimentando outros objetos, aí eu cheguei no sapateiro, né? aí que que é o sapateiro o sapateiro é um profissional da sapataria né, digamos assim E aí ele vai nos bairros né ele vai nos bairros e, e se oferece oferecendo para consertar os sapatos e tal né E aí nesse, nesse, nesse, nesse, nesse, encontro. É, nesse encontro, nesses lugares, nesses bairros que eles iam, que ele ia, né? Que ele vai, ainda ele vai, ele existe ainda. Aí ele vai ajuntando sim, é, sapatos que não tem mais como consertar e aí criou um, um, personagens, né? E aí, em cima da história que é, o, é a história que ele conta, né? Que ele adaptou é os três fios de ouro do cabelo do gigante e dos irmãos Grimm, né? Então aí ele a princesa é uma sapatilha, né? o, o rei é uma bota, né? aquelas botas de, de rei do de gado. De gado né? a, a rainha é, é a, a, também é uma, uma bota, uma, uma botina. E o, e o personagem principal é um chinelo, que ele é, um, é uma história, conta a história, né? os irmãos conta a história de um menino muito pobre, de uma princesa que Nasceu num castelo, mas que os oráculos lá, né, falam que ele tá determinado. Ele vai ser, ele vai, é segundo, né, a, a, as escrituras lá, né? Ele vai se casar com ela. Vai se casar com um menino muito pobre que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, só que do outro lado da floresta. Aí eu coloco um, um chinelo preto, né? Só que ele nasceu, né? com uma luz no peito que significava que ele sempre se sairia bem em tudo e todas as coisas que ele fizesse na sua vida, né? Aí, aí o, o rei tenta imp impedir que ele não aceite essa condição e várias vezes que ele coloca o menino em situação de risco, ele consegue se sobressair porque a, a luz do peito dele aciona, né? Quando ele está em perigo e aí ele consegue se relacionar com as as coisas e resolver os problemas né da, daquela determinada é, comunidade e aí eles dão um retorno positivo e eles sobrevive aos aos ao que o ao que o rei coloca né? ele na, na situação de risco que o rei coloca ele que história, história legal, é bem legal, bem legal mesmo né? e essa história vai ser contada agora novamente numa oficina que você vai realizar lá no Santa Felicidade que é uma contrapartida de um edital que você participou, que é o edital Audir Blanc, não é isso mesmo? Sim, sim, é, é um é é um pro, é um programa, na verdade, né, porque quando quando é, entramos na lei de calamidade pública, que era emergencial por causa do Covid-19, nós fomos, os, os, os artistas foram os primeiros a pararem, né, uhum. em todo o Brasil, né, e, e prognosticamente seriam os, os últimos a retomarem, né. Então o que aconteceu, é, a, o governo federal né, criou a lei Aldir Blanc, que é uma lei de, de caráter emergencial e aí repassou para o estado e para os municípios. Né? E aí eu fui contemplado pelo meu espaço, que eu tenho um espaço, tenho um ateliê que está em construção, mas é, existe, né? e, e esse projeto essa lei o Blanc, ele contemplava nem que fosse você fazer um trabalho de rua debaixo de uma árvore já era um espaço né e aí eu ganhei um, um valor de 15 mil reais né para para para me poder me, se erguer me, com me, seu ateliê me atelier. manter né porque eu ia estar a gente estaria em quarentena né todo mundo né em, em isolamento social né e aí o que aconteceu e a contrapartida disso seria é, uma ofer ofertar uma, uma um, espetáculo. um espetáculo e uma oficina, aí eu fiz essa oferta. Que legal. É. Então vamos chegar aqui. Olha só, gente. É o seguinte, né? A oficina do Sandro Maranho, da história do homem sapateiro, sapateiro ambulante, contador de história, vai acontecer lá no Santa Felicidade a partir do dia 16. E é uma desse oficina, mês. é, desse mês de janeiro, não nessa, na próxima semana, na outra ainda. E essa oficina é muito interessante porque ele trabalha com materiais reciclados. E ele até trouxe um boneco aqui que foi feito com materiais reciclados, Isso. né, Sandro? Isso aqui, aqui é um boneco né era é um, é, é, é, é dois esse daqui era o hip e o hop né esse daqui é o hop o hip ficou lá né e aí o que acontece é esse boneco foi tudo feito com sucata né que que é Aqui o a cabeça todinha é uma garrafa PET, se a gente até vê aqui a, a garrafa, né, o formato da garrafa. Aqui é um, é um isopor que é aquele protetor de geladeira, de né, de de, de, de, de eletrodoméstico, né, o nariz tudo. E tudo jornal, né? Isso daqui é, é resto, ó. lã, é resto. Isso aqui é um, é um astacran que é, também é resto, né? Isso aqui é uma meia, né? Então, uma, uma camisa velha, que, né, tudo isso aqui, ó, tudo isso daqui é tudo encontrado no lixo, arame, tudo que eu encontro no lixo, que é descartado né, para outros fins de reciclagem, mas aí eu reciclo para a arte, né, para o meu trabalho. Meu trabalho ó. Que legal. Então, para quem é direcionado esse dia, que começa no dia 16 e vai até o dia 20, essa oficina e essa apresentação desse espetáculo. Oh, oh, oh, oh, oh, eu aqui, ó. Oh. Uh, uh. Olá, Zé Carlos! Olá, Lidiane! Uh, uh. Que prazer estar aqui! É, vai ser para... Pra... O espetáculo atinge todo o público, né? A oficina também, mas só que, por exemplo, crianças abaixo de 10 anos, teria que estar acompanhado por um por um adulto pode ser um irmão pode ser o pai a mãe né por quê porque a gente vai trabalhar com muita vai exigir uma pelo menos uma uma destreza um pouco maior assim da, da de manuseio da das coisas porque vai ter t, t, estilete t, t, é, tesoura né vai ter é, ferramentas né que às vezes precisa de um apoio né da, da, de um adulto, né, se for criança, muito novinha, né, mas vai até todas as idades, eu gosto de trabalhar com um público bem, assim, diferenciado, assim, porque aí você consegue produzir, um, fazer uma produção final, né, da oficina, com, com essas possibilidades, do adulto, da criança, né, da criancinha, né, quanto mais... Diversificado for o público participante, melhor, né? E como que você programou esses dias, praticamente uma semana, né? De é. trabalho lá na, no Santa Felicidade, que acontece lá no Centro Cultural, no Centro de Leitura Jamaica, é isso mesmo? Isso, lá no Clubinho, né? No Clube de Leitura. Paulina é... Maria de Jesus. Ela é, vai ser nesse Centro Cultural, né? Lá na praça, fica na praça é, Zumbi dos Palmares, né? E, e, o, o, e é, é, junto com a Associação Jamaica. Jamaica. Certo. Sim. E é, para quem não sabe, a praça, a, o Centro Cultural fica na Rua Pioneiro João José de Queiroz, 338, no conjunto Santa Felicidade. Isso. E quais são os materiais que você vai utilizar durante a, a oficina com, com as crianças, é... com quem quiser participar? No ato da inscrição, a pessoa vai ter que né, para participar da oficina, ela tem, tem que levar somente uma garrafa pet grande e uma pequena. Mais nada. Né? O resto, todo o material... Ah, e tesoura. E o resto, todo o material vai ser cedido pelo, pela, por nós. E para fazer as inscrições, tem um telefone de contato? Como que funciona? Tem o telefone do Paulinho Jamaica, que é o a pessoa que me abriu esse espaço Que eu mando um abraço para ele também E agradeço muito E tem, só que eu não lembro O telefone dele Mas a gente vai, pode, presta atenção aí na matéria Que vai estar tá passando tanto o número do Sandro Como o número do, do Centro Cultural Jamaica do, O meu número é 999 04 -0660. Sandro, por que, que as pessoas têm que participar? O que, que elas vão... Qual é o, a mensagem principal dessa oficina? O que, que eles vão levar na bagagem depois de participar desse trabalho junto com você? É, muito boas perguntas. Eu acho assim que é, eles vão levar a possibilidade de você recriar, de você poder refazer né, um, um, um, um trabalho, um, um, reciclar, né? Um lixo e transformar isso num objeto, num brinquedo, né? Que dá da vida, né? é, dá vida a alguma coisa, né? E isso daí é uma experiência, é uma vivência, na verdade. Essa oficina vai ser uma vivência, por quê? Porque a, a pessoa ela vai ver que ela tem que ela, se ela buscar, ela consegue se oportunizar, entendeu? Pra, para novas, novas funções, para novas descobertas, né? A gente vai estar tá redescobrindo, re, re, reformulando é, as, as, as questões ligadas ao nosso dia a dia, porque o lixo está ali, do lado. Aí você fala você olha para aquele lixo e fala, putz, eu tenho uma ideia. Vou lá, pego, entendeu? Então a gente vai trabalhar com ideias, com renovações. Eu acho que essa oficina, ela vai trazer essa... essa essa possibilidade, essa capacidade que a gente tem de resiliência mesmo, de se descobrir e propor mudanças. E você, Rópio, o que, que você acha que a criançada vai gostar ou não vai gostar dessa oficina? Ah, vão gostar de muita coisa. Gente, vamos lá. Vocês vão fazer um monte de coisa maravilhosa. Eu estou esperando você para lá, hein? Vai lá, vamos lá. Então, Sandro, faça o seu convite para a criançada e para os adolescentes participar dessa oficina e poder estar tá em contato com a arte, porque a arte é educação, a arte traz tanto benefício na vida das pessoas. Sim, gente, é, eu convido vocês a participar dessa oficina a, a, a, e assistir o espetáculo, Sapateiro Ambulante Contador de História. Vai ser uma experiência maravilhosa, vocês vão poder se ver né? Se reencontrar com a arte né? que a gente ficou aí dois anos né? com essa pandemia, essa coisa maluca aí que nos impossibilitou de se relacionar. E essa oficina ela tem essa coisa de, de buscar o reencontro, vamos nos reencontrar. Vamos nos ver, vamos lá. Eu convido vocês, vocês vão ter uma experiência maravilhosa. viu? Eu acredito, eu acredito nisso. E a arte é tudo, né, gente? Não Se não existisse arte, né? Não existiria alma, vida, sentimentos, amor, né? Paz, né? Tamo junto, vamos lá. O convite foi feito, então, no dia 16 de janeiro, a partir das 13 horas, no Centro Cultural Carolina Maria de Jesus, o um espetáculo sapateiro ambulante contador de histórias com Sandro Maranho, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel e o boneco Hop para o Fato Maringá. Aí gente! Oh, oh, oh. <risos>